Que, velho? Vem um, vento, vem um vento forte, mano. Quando eu vejo eu já tô... Eu tô bebendo. a Jada, não viu o vod não, Jeff. Quando é assim eu tiro o vod e os clipes. Inclusive, deixa eu já ativar os clipes de novo. Gente, a gente se vem né? A gente também não é menino novo aqui. A gente tira os vods, a gente tira o clipe pra não dar ruim nenhum. Só que assim, não é proibido. Não é proibido beber na live, né? Muita gente achou que